A Lei 2 2022 vai trazer uma progressiva gratuidade das creches nos três primeiros anos de frequência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma criança com alguns meses entra numa creche e está no seu primeiro ano e depois, depois terá um ano e estará no seu segundo ano de creche. E depois faz dois anos e estará no seu terceiro ano de creche. E estes três anos, pela Lei 2 2022, serão gratuitos. E depois, depois temos a Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, que nos diz que a Educação Pré-Escolar, ou seja, os jardins de infância, são para as crianças com 3, com 4 e com 5 anos. Mas se é verdade que a, que a Lei da Educação Pré-Escolar é para as crianças de 3, 4 e 5 anos, a verdade é que não há garantia de vaga para as crianças com 3 anos. Ou seja, a Lei 85-2009 garante a universalidade da educação pré-escolar apenas a partir dos 4 anos. E então temos aqui um problema. Temos uma gratuidade das creches até aos 2 anos de idade, temos a garantia de vaga no ensino público pré-escolar é a partir dos 4 anos, mas falta garantir a vaga para os 3 anos. E é isso que o livro faz com o projeto de lei que apresenta. É garantir a universalidade da educação pré-escolar a partir dos 3 anos e assim garantir não há buracos na progressão até o primeiro ciclo.